Faz tanto tempo, que não nos vemos Faz tantas horas, que foi embora Faz tantos dias, que não vejo você Há tantos olhos, em cada esquina Que me acompanham, e sabem tudo sobre minha vida é um livro aberto uh, Tudo tem porquê, só não tem por onde O filho que carregas vai ter meu sobrenome Tudo tem porquê, só não tem por onde Encontrei o amor e esse amor tem nome É você A cada dia me perco mais Mas o que eu queria Era me perder na paz Dos teus braços O tempo voa E eu bolso na sombra Da memória fresca Do dia em que te conheci. Que te conheci Tudo era perfeito Os abraços e os beijos Tudo era um micório Então são lapsos da memória Tudo era tão belo Mas o belo ficou velho E se foi